Há três fatores em Scientology que são de maior importância ao lidar com a vida. Estes três fatores ajudam a encontrar as respostas para conviver com os outros e melhorar relacionamentos, descobrir como pode explicar as suas ideias às pessoas e como pode lidar melhor com o trabalho. Em Scientology chamamos a estes três fatores Triângulo de ARC. A ARC é uma palavra formada a partir das iniciais de afinidade, realidade e comunicação. Por afinidade, queremos dizer resposta emocional. Queremos dizer o sentimento de afeição ou a falta deste. Com realidade, queremos dizer os objetos sólidos, as coisas reais da vida, as coisas que concordamos que são reais. Com comunicação, Queremos dizer um intercâmbio de ideias entre as pessoas. Estes três termos são interdependentes um em relação ao outro e, quando um desce, os outros dois também descem. Provavelmente pode recordar uma pessoa que o tenha repelido quando você sentia afeto. Qual foi a sua reação imediata em relação a ela? Estava de acordo com o que ela fez? Sentiu que queria comunicar mais ou menos? Se um destes três pontos é reduzido, os outros dois também são reduzidos. De modo inverso, quando um sobe, os outros dois também sobem. Só é necessário elevar um ponto do triângulo para subir os outros dois. A afinidade e a realidade existem para fomentar a comunicação e juntos formam a compreensão. Este triângulo... É a pedra angular das associações vivas. Este triângulo é o denominador comum a todas as atividades da vida. O seu uso significa uma compreensão maior da própria vida.